A pandemia a gente já vinha falando desse formato de trabalho Flexível, uhum. híbrido, uhum. distribuído E aí era uma educação de mercado mesmo naquele período E a pandemia adiantou aí, em 10 anos O que a gente previa que ia acontecer daqui a 10 anos E aí está a Roberta Então Roberta, seja é muito bem-vinda muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, a todos vocês. É um prazer bater esse papo com você, Dado. Boa noite a é todos muito... que estão chegando é... aí. É legal, Roberto, que eu estou dizendo que eu, eu sou só anfitrião das minhas próprias lives, então estou muito, muito orgulhoso, né? Eu, tô, eu sou um A+, do A Inovação, com muita honra, e agora eu sou host. Então eu vou mais ouvir do que falar, porque eu sou um grande falador, eu falo o tempo todo. Então, que vamos bom. começar, Roberto. Vamos. Com você se apresentando, que em vez de eu ler o seu currículo, claro. é muito legal quando a pessoa conta, porque sai de dentro, entendeu? Então, Sim. explica aí a sua trajetória, eu vou interrompendo, mas a palavra está com você. Combinadíssimo. Boa noite mais uma vez, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. É, já deu para perceber, acho que poucas palavras sou mineira. é... Estou aqui, moro em São Paulo já há dois anos e meio, mas estou passando a quarentena aqui, esse período aqui na casa dos meus pais. É, tenho 32 anos, é, trabalho com startups desde 2009, então tenho 11 anos aí é, trabalhando com startups. Estava contando para o dado um pouquinho mais, dado publicitário também, né? Dado de formação? Eu, eu, eu trabalhei publicidade no milênio passado. Ó. <risos> oh. E eu sou publicitária de formação, fiz direito, um pedacinho também. Fiz pós-injeção de negócios na Dom Cabral depois. venho de uma família empreendedora dos dois lados, na área de varejo. E é que legal. Sempre, é, sempre fui... É, sempre gostei muito de estar em contato com pessoas. Eu digo que eu sou uma apaixonada por pessoas. assim qual, Onde quer que eu esteja, não é à toa que a nossa startup chama Be Your Coffee. Eu sou... Há muitos anos, quando eu tinha a sua idade, um cara da minha idade, que eu tenho 59, o tá? uhum. cara disse dizer assim, tem um momento em que muda o sentido da flecha. Olha que legal. Quando eu, a gente chegava nos, nos coquetéis e eu ia falar com as pessoas. Teve um momento assim que eu comecei a notar que as pessoas iam falar comigo. tipo, ah, oh, mudou o sinal da flecha. E o sinal da flecha das startups mudou. As startups iam batendo na porta de um monte de gente e agora elas estão assustadas, até porque todo mundo está vindo falar com as Mudou o, da... e mudou o sentido da flecha. Mudou o sentido da flecha nesse sentido, e eu sei que nós vamos falar também de futuro do trabalho que foi adiantado. Mudou o sentido da flecha também da questão do trabalho remoto. A gente tinha que educar o mercado e agora as pessoas querem aprender é, conosco. Então, essa, essa pode ser outra virada da flecha que a gente pode falar também. Bem antes da pandemia, a gente já vinha falando desse formato de trabalho, flexível, uhum. híbrido, uhum. distribuído. E aí era uma educação de mercado mesmo naquele período. E a pandemia adiantou em dez anos o que a gente previa que ia acontecer daqui a dez anos. E aí ela falava, nossa, eu via né, tudo que vocês falavam. É, eu já acreditava no modelo do, da minha sede tá em coworking. E ela falava assim, mas eu ficava presa. Porque eu falava assim, Nos meus próximos cinco anos, eu tenho a minha ideia que eu tenho que estar em Belo Horizonte. Eu tenho aqui a minha empresa, meus colaboradores. Mas eu queria viajar o mundo. Eu tenho uma lista de lugares que eu quero conhecer. E ela, ela me ligou num sábado, falou... É, eu nunca senti essa sensação que eu tô sentindo na minha vida. Que eu, eu, foi durante eu, a pandemia ou essa durante a pandemia? pandemia? Durante a pandemia. Uns quatro meses Sim. depois, assim, da pandemia, que ela, ela já tinha né, feito ali a quarentena dela, e ela Entendi. falou, agora... Eu já Entendi. tinha absorvido. Ela falou, eu tô, você tem que criar uma palavra. Ela ficava assim, você tem que criar uma palavra pro que eu tô sentindo neste momento. Eu tô sentindo uma sensação, porque eu acabei de comprar uma passagem para ir para Porto de Galinhas. eu vou trabalhar de lá, eu vou ser feliz, porque eu sei que eu vou conseguir trabalhar de lá da mesma forma que eu trabalharia daqui. Tem uma casa de uma tia minha que eu vou ficar hospedada. E eu tô tão assim... eu falei, a palavra é liberdade, ela é, é liberdade. E eu falei, é, é, é o conceito de estilo de vida que a gente chama de Anywhere Office. Não adianta acontecer, deixar as coisas soltas e achar que as conexões vão acontecer ao acaso, ou que as pessoas vão se comunicar da forma correta, ah, porque elas acreditam que vão se comunicar. Tem que existir... É, a gente tem, por exemplo, o nosso playbook, que é o nosso manual de trabalho remoto, de uma forma muito clara, assim, quais ferramentas a gente usa, como a gente se comunica. É, e os nossos rituais, que nada mais são do que os hábitos, que, os ritos né, que formam a nossa cultura, eles são todos pensados... É, de forma a criar uma frequência de conexão a criar também não só a conexão profissional, mas a conexão pessoal então existem rituais que a gente cria somente as pessoas adquirirem algum conhecimento de fora ou somente para elas falarem sobre vida pessoal e não trabalho então a Bebela que é a Head of Love ela existe para cuidar dos nômades, assim ela tem a agenda dela aberta para as pessoas tomarem café com ela para falar sobre a vida pessoal e ela é, é head o Ela é Head o quê? Ela é Head of Love, Head do Amor. Head então, of Love? Ah, é. eu já fui numa empresa eu, eu já fui o cara da Claro, fui o que criei a marca tá? teve um período na Claro que eu era só consultor, que eu era o vice-presidente de cliente não, esse Entendi. cargo não existia mas era, eu era, cuidava das emoções das pessoas, se as pessoas estavam satisfeitas ou não Era essa é a minha responsabilidade o Head of Love é baita nome Head of Love eu... é perfeito é. ela começou com a que gente tem é pra ver se, se as relações estão fluindo da melhor forma possível é isso, é isso. E por que que é intencional, Dado? Porque principalmente no trabalho remoto, isso precisou ser pensado. Precisou de ter essa pessoa, precisou de ter essa agenda. Porque por mais que os líderes e as pessoas se comuniquem nas coisas do dia a dia, ela pela, quando a gente não tinha área de pessoas, hoje em dia a gente tem uma área de pessoas estruturada, é, com uma rede de pessoas é, que veio do mercado, ela foi a pessoa que uhum. foi lá, ela ia nas startups, pegava benchmark qual ferramenta que você usa? A gente começou a usar a Sherpa. Então ela estruturou pra gente a área de pessoas inicialmente, mas depois a, uhum. o papel dela, e ela fala que a grande doação da vida dela, que é servir ao próximo, que é um projeto dela pessoal, é dar ouvidos para as pessoas. E aí elas colocam cafés, na agenda. E é confidencial. Eu, Pedro, o Eric, a gente não sabe que as pessoas abrem seu coração, falam de casamento, falam de filhos. Porque se a pessoa não estiver bem como um todo, se você não está bem com você mesmo, se você não está bem com seus relacionamentos, você não vai estar tá bem no seu melhor, no, no seu dia a dia de trabalhar É uma coisa única. eu Foi a primeira crise que eu passei empreendendo, assim, nessa dimensão. Acho que muitos de nós, eu tenho 32 anos, então, Sim. Assim, é a primeira eu... crise de vocês. Porque Isso. assim, ó, nós, os mais velhos, tá? A gente passou para o plano cola plano bresser, hiperinflação, papapá. A gente parece que tem uma, uma casca mais grossa. Uhum. E no início da pandemia eu vi mais gente nova, apavorada, do que gente mais velha, mais experiente. Quando eu falo velho, eu não falo com nenhum problema, tá? Ah, não. O problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado, tá? Hoje. Tem jovem velho, tá? Tem jovem é. ultrapassado, tá? Mas assim eu notei que o primeiro choque foi mais impactante, o primeiro impacto foi no pessoal mais novo, que é a primeira crise, a primeira grande e longa crise, tá? Uhum, isso. Então, enfim, e... isso foi marcante. Quem vai agora ter casca grossa é a geração de vocês. É. A nossa só aumentou um pouquinho a, a grossura da casca, mas vocês agora saem muito mais de casca grossa dessa aí. É, e foi eu sou otimista, tá? Eu, eu acho também. que nós estamos na adolescência do futuro, Ser adolescente é, um, é uma pessoa cheia de espinha, estranha e tal. Mas nós Bom, vamos... A, entender. As, emoções, as emoções fazem assim, é né? É <risos> adulto, é criança. Mas, assim, nós vamos terminar essa década maravilhosa. Se, se a gente demorar uma década pra se melhorar, pô, o que, que é uma década pra quem vai, vai morrer com mais de 100 anos? Pô, não é nada. Tá Mas, bem. ó, estamos na adolescência do futuro. Nada é por acaso, né? Um dia a gente vai entender tudo isso. Nada é por acaso. A, certeza, a natureza é muito sábia, né? O que a gente tem é que ajudar quem está perto da gente. Porque nós não vamos... Aqui, ó, eu, eu estudei muito pós-guerra, tá? Os pós-guerras, tá? Inclusive de guerras do Oriente Médio. Está provado que as nações, países, sociedades que saem melhor né, e se, solidificam, se fortificam, são as que têm mais redes de solidariedade e apoio. Então, assim, compartilhar informação é solidariedade, entendeu? Tá no mínimo, a gente tem que se ajudar agora. Não tô falando usar máscara, não usar máscara, isso é uma questão de imaturidade, tá? Mas a gente tem que se ajudar agora. Muito. Ajudar de verdade. Não tem é nada bom. a ver com direita, esquerda, com política partidária e eleições. Não tem nada a ver. We the people, nós nós temos que nos ajudar agora. É. Muito. E eu acho que a gente. Eu acho que essa é a grande mensagem dessa pandemia, porque a gente viu que independente de.. É... De, de, de país, de classe social, todo mundo foi atingido. Então, é o um momento de todo mundo se ajudar e olhar para o próximo. E todos os líderes de empresa, já que a gente está falando aqui também, né, de, de, do ambiente corporativo, se voltarem a pedir ajuda. A lembrar de que é importante a gente pedir ajuda para as pessoas, que a gente não sabe de todas as coisas. E que a gente precisa se ajudar uhum. a todo momento. Acho que esse foi o grande aprendizado mesmo, que é o que você falou, voltar presencial. E aí, o, o que me ajudou muito nesse momento é, foram as pessoas dado, que estavam ao meu redor. Então. É, foram Que ao mesmo tempo a gente tinha que se comunicar A gente passou a, se, a aprender a se comunicar mais Tanto internamente com as pessoas do Beacoff Que era um momento de muita incerteza, ninguém tinha resposta pra nada Então a gente tinha que se comunicar mais para tentar passar uhum. o máximo de transparência na comunicação uhum. possível internamente para os uhum. clientes. Então a gente se aproximou muito deles. Claro que a gente teve um período ali inicial que teve de renegociação de contratos, de journey de clientes. Então uhum. são espaços físicos que não podem ser usados. A gente já viu a retomada toda acontecendo agora, que o mercado está uhum. super aquecido. Mas foi um momento de muita aprendizagem de estar próximo ali dos clientes. E o que me ajudou foi... Foram as pessoas, os mentores que estavam ao meu redor. assim, é, O meu pai com a experiência dele, mentores mesmo que eu me aproximei, outros empreendedores de outras empresas que eu, uhum. que eu trocava e pedia muita ajuda é, mentores mais experientes, já tinham passado por outras crises